Ó, oh, vamos testar um formato novo Eu tô sem, peraí Que eu já ia esquecer de ligar aqui o, o gravador Que eu não sei como é que vai ficar esse áudio Vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu ver Ah, peraí, deixa eu ver uma coisa Rapidinho Voltei Deixa eu ver uma coisa aqui Deixa eu só virar e ver se ele vai voltar pra mim Eu direi Rapidinho. <risos> Ele tá dizendo assim pra mim, gira o dispositivo. Eu tô girando. Enfim, eu queria ver os comentários de vocês, mas pra mim tá aparecendo de lado. Chat ao vivo. Tá bom, vai ficar assim, ó. E aí, vocês estão me ouvindo? Não tô conseguindo ver os comentários de vocês. Chat ao vivo... E aí, boa noite, bom dia, bom dia KME. Vocês estão me vendo? Pra okay, quê? Deixa eu só. Eu já virei o oh, criatura. Ele tá, ele tá com a vez pra mim. Vira o dispositivo. Ah, é pra eu fazer em pé? Como é que vocês estão me vendo? O vídeo tá de cabeça pra baixo? Mas é isso. Rapidinho. E agora? <risos> Vai ver, era isso que ele tava. giro o dispositivo. E agora? Ixi. O negócio aqui tá doido. Preciso tirar. Hum. Gente, é difícil fazer tudo com uma mão só, hein? Ele some com o meu chat. Agora tá de lado. <risos> Como é que tá? O negócio não quer sair. Hum, hum. Deixa eu botar. Só pra eu resolver esse negócio aqui. Quem não quer soltar? Ai, soltou. Nossa, eu não ia soltar nunca. Deixa eu tirar isso daí. Pronto. Ah, menos uma coisa. E ele tá falando pra mim giro o dispositivo Bom, agora vocês estão Ele some com o meu chat Não consigo ver o que vocês estão falando Agora sim Tá na vertical Ih, deixa eu ver aqui Peraí Tá é isso aí Deixa eu só confirmar aqui Deixa eu abrir no YouTube Pra eu ver como é que tá aparecendo pra vocês Oi, oi, oi, oi.